quão feliz é o um homem que nele confia. Temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. O anjo do Senhor acampa ao lado dos que o temem e os Provem e vejam que o eu sou é bom E quão feliz é um homem que nele confia Temam o eu sou, vocês que são seus santos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 bem e busque a paz perseverando eu busquei o senhor e a resposta foi livrar-me dos temores Pai Clamou, e o Senhor o escutou, e o livrou de todas as tribulações. Este pobre homem a Deus clamou, e o Senhor o escutou, e o livrou de todas as tribulações. Bendiga o Senhor. Tempo, meus lábios sempre louvarão Minha alma se gloria no Senhor E se alegrem os oprimidos Afaste-se do mal Faço bem e busque a paz perseverando. Eu busquei o Senhor, e a resposta foi livrar-me dos temores. Os que olham para o Senhor. De alegria E jamais Mostrarão decepção Em seus rostos Este pó